Vocês, no início, não, não se declararam abertamente né, um movimento de apoio ao bolsonarismo, foi mais um movimento, eu acho que talvez no segundo turno, né, que isso se consolidou da, da eleição de 2018 só que logo depois vocês romperam com o governo Bolsonaro. Acho que no primeiro ano, se eu não me engano, em 2019... Ano. 26 de maio. É, vocês já, já é, manifestaram um rompimento, depois você apresentou uma lei, um projeto de lei da BIM, né, que é, tentava proibir né, que os agentes se aproveitassem da, das leis de inteligência, não sei se eu estou correto, tá correto, mas é tá mais correto. ou menos isso. E, e o, o que que talvez... É, não sei se é isso, né? que é a tua opinião, que considere que esse grupo que agora está no poder seja melhor ou pior com o anterior, com o Bolsonaro. Né? Para mim, moralmente, é a mesma coisa. Porque ambos são ladrões, ambos são corruptos, ambos são autoritários. Né? Uh, o nosso rompimento com o Bolsonaro aconteceu por quê? Porque no dia 26 de maio de 2019, uh, os filhos do Bolsonaro nos chamaram para uma manifestação em defesa do fechamento do Congresso Nacional e do fechamento do Supremo Tribunal Federal. E a gente falou, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, primeiro, é, por ser um absurdo em si, não preciso nem explicar, né? é uma obviedade. Segundo, no meio da reforma da Previdência, o que ia fazer com que o parlamento ficasse bravo com o governo e cobrasse uma fatura maior para aprovar e desidratar essa reforma, que foi exatamente o que aconteceu. Sim, foi exatamente o que aconteceu. E nessa época ele soltou lá do, do cabo e do soldado. Essa do é a época que o Cabo e o Soldado foi... fechavam o Supremo Tribunal. O Eduardo Federal. Bolsonaro, né? Ele fez isso em uma reunião fechada é... e acabou viralizando. Ah, é, é e assim... isso foi assim, o ápice, porque nós nunca fomos. Eu nunca fui base do governo Bolsonaro. Eu sempre declarei como independente. E um dos principais defensores, o principal defensor, eu até diria da reforma da Previdência, porque eu defendia a época já do governo Temer, antes uhum. de ter mandato, quando uhum. 5% só da população era a favor e quando o Bolsonaro era contra. Sim, Bolsonaro sim. dava discurso no Nordeste falando é um absurdo essa reforma, porque você vai morrer sem se aposentar, blá blá blá, blá. Assumir o governo foi a primeira coisa que, claro. ele, que, ele, que ele fez porque sabia que tinha que fazer. Assim como a Dilma, quando estava no segundo mandato, é, e o próprio Lula, sim. defenderam também a reforma da Previdência sim, sim. enquanto estavam no governo, e depois todo mundo votou conta, porque sim. a batata não é quente popular, já não está claro. tá no seu colo. É, é claro, né claro. É, Então, é uma grande hipocrisia de todos os lados. Acho que o lados. governo Lula, se não me engano, fez uma, uma pequena reforma, acho que no primeiro primeira ano A primeira coisa governo, que o governo né? Lula sim, sim. fez foi a reforma da Previdência, que foi o que gerou o PSOL, sim, a dissidência sim, sim. do PSOL. É né? desembarcado. É Luiz né? Helena, isso. Mas, mas continuando, né? a gente rompeu no dia 26, mas antes disso... Eu vinha defendendo a reforma da Previdência e tal, e fazendo críticas, inter... eu falando com o presidente Jair Bolsonaro e eu falando com o ministro Paulo Guedes, falando, gente, não dá para o presidente dar uma entrevista falando que se ele pudesse ele não faria reforma, isso atrapalha, não dá não dá para você querer aprovar reforma e o ministro não vinha aqui dialogar com as bancadas, e eu, porque o Paulo Guedes ele não, não ia negociar, ele ia dar palestra privada para os deputados. Ele vinha com tom professoral, se colocando assim, gente, teve uma grande aliança social-democrata que governou o país, agora uma aliança liberal-conservadora está governando, e então de acordo com o Popper, na sociedade aberta e seus inimigos e tal, aí os deputados, meu... Ele foi uma grande decepção é, do MBL, foi, o Paulo foi, Guedes? Foi, foi pô, nós chamamos ele para o nosso Congresso Nacional, o sujeito foi, antes dele, assumiu o cargo, mas depois da vitória do Bolsonaro, foi aplaudido e etc. E quando assumiu o cargo, se demonstrou absolutamente incompetente, né, porque... Ele, ele não se dispunha a fazer um, um, um dos principais papéis do ministro da da na, no caso da fazenda, uhum. da, da economia na época, né? Que é fazer as propostas avançarem no Congresso Nacional. Mas isso daí você acha que não foi justamente pelo fato do governo estar muito atrelado ao seu líder? Não, eu acho que é a incompetência do próprio ministro, porque primeiro, como eu falei, durante a reforma da Previdência ele não queria negociar, ele queria dar palestra. O que fazia com que os deputados ficassem com raiva dele, em vez de quererem apoiar a proposta dele. Porque ele não queria explicar a proposta, ele não queria munir os, os líderes mais Uma certa arrogância, talvez. É, uma arrogância, uma arrogância. Ué, me siga, né? É, é é, é, é, Ele não queria munir os parlamentares de argumentos para eles levarem para suas bases eleitorais, etc. E tal. Não, ele queria dar uma palestra para mostrar que ele era um intelectual. E isso deixava, claro, os parlamentares muito irritados. Você acha que ele, ele atuou um pouco... Ainda estou estimulando porque é uma, é uma pauta que você conhece bem. A parte de economia é, é algo que você trabalha bastante no mandato. Você acha que ele talvez... É, pela formação e pela história dele, né, principalmente no sistema bancário, você acha que a preocupação dele era sempre agradar um pouco mais o mercado financeiro e com uma visão um pouco limitada da sociedade brasileira, que, que eu acho que essencialmente um economista deve pensar? Não, eu não acho que foi uma questão de querer agradar o mercado financeiro. Eu acho que a questão foi ele sair da iniciativa privada e ir para o setor público achando que fosse igual que ele manda, a galera obedece e acabou. Mas é estranho agora ele retornar para o setor privado, para o mesmo operador, vamos dizer assim. Né? É, eu acho que é estranho por isso. Assim, é, é mais ou menos como a gente vai chegar lá. né Mas como o movimento do Moro. Né? O Moro é, foi um símbolo de um, de um período que vocês surgiram, né? como um cara que... É, a, a, né, o cidadão que talvez cidadão que eu digo que não, talvez não tenha tanta profundidade política, viu uma esperança né, no, no julgamento Sim, no combate com o senhora, mas, é. a, mas assim, a partir do momento que o Moro aceitou o cargo é, no governo Bolsonaro, eu vi muita gente também é, mudando de opinião Ali, é, talvez, e eu estou tentando assim, ser o mais isento possível é, no sentido de, de não emitir uma opinião pessoal sobre o que eu acho, mas eu acho que é um movimento político, de análise política né? Se, você, se você trabalha né, é, no judiciário, né, é, obviamente, né, com uma isenção, e aí você sai, faz um movimento tal e, e, e aceita participar do, do governo, eu acho que ali naquele momento também o, o próprio Moro viveu uma foi deu um uma balançada. Ali. Né? Não, foi um, pra, ali vocês me desculpem, ali para mim foi ego. Eu não consigo entender como ele abria a mão do que ele estava construindo. Ele construiu um caminho ali, é, e é um cara novo que se ele quisesse, tivesse uma aspiração política, ele quisesse dar um salto no futuro, ou, que na verdade a gente sabe que ele queria para a STF, né e todo mundo sabe, é, maravilha, não, não tem problema. Só que eu acho que foi igual a questão do Dória. Assim, a coisa vai acontecendo de uma forma, o cara fala, se eu não pegar agora, eu vou perder lá na frente. E aí começa a acelerar um negócio que não dá para ser acelerado. E ter ido para o, o governo Bolsonaro, para mim, tava, tava cheirava assim ó, tinha uma placa, armadilha, Meio perna longa, sabe? Sim, assim, sim, você via que tava papaléguas, pintava. Sim. Tinha um monte de dinamite amarrada. <risos> Tinha um monte de dinamite. E, e assim, eu acho o, o Moro, ele foi muito hábil ali. Você pode falar da forma certa ou errada, né? Até facilitou um pouco a vida do Lula depois. Mas o que ele fez à época foi muito importante. Foi uma coisa muito sim, importante. Sim. Mas como que esse homem, que porra, tava com a faca e o queijo na mão, bam bam bam, tava com a mídia. O mundo estava ao lado dele nessa desconstrução da maldade do PT, né o que, que tinha acontecido e etc. Ele não, tinha, não teve visão nenhuma política de saber, cara, eu vou me ferrar se eu for para lá. Tudo que eu fiz vai ser jogado no lixo. O Lula vai no outro dia falar, sabia, tá ali, ó tá pronto, me tirou do páreo. Cara, ninguém, ninguém conseguiu analisar isso. é eu, eu, eu, O Guedes fez a mesma coisa. Eu na saúde, que... o que eu mais gostei dos players na saúde que foi na gestão Bolsonaro. Trocamos de ministro quantas vezes da saúde? Cinco? Não, não foi tanta coisa. Não, né? acho, acho que, que a educação foi, foi mais. A educação que foi, ah. foi cinco. Não, mas a saúde foram quatro. O Pazuello foi o último, não, não foi, se não me engano? Sa sa sa é, saúde, Mandetta, é... Pazuelo, Queiroga. Queiroga. E dois convites. Não, teve, teve um que ficou pouco tempo. Ficou um meio, ah, é, meses. o, o Nelson. Ah, acho que é Nelson, é... Nelson, Nelson, Nelson né? Isso, ah, quatro, foram quatro. E fora os outros convites. Foram Chamaram quatro. Chamaram outras pessoas, outros players. Por que, que você acha que apareceu tanta gente, olhou o negócio e falou, nem ferrando? É, porque sabia que... É batilha, Porque o não sujeito morrer. não ia ter autonomia na pasta, né? É, óbvio, é ser o é, Como eu acho que, o, que o, o Paulo Guedes foi, de verdade, pode ser um puta do economista, um cara sensacional e tal, mas pra mim foi usado. Pra mim, se submeteu a uma agenda que não era dele. Não, pra mim, nos dois primeiros anos de governo, ele tinha poder e tinha autonomia pra implementar a sua agenda. Depois... E que... foi sendo desmentido, <risos> né? Às vezes dava uma declaração, logo depois é, tirar é... a autoridade dele. Aconteceu isso várias vezes também. Não, o problema... O problema é que é o seguinte, ele mesmo tirou a própria credibilidade, porque depois da reforma da Previdência ele falou, vou mandar a tributária semana que... Primeiro assim, ele falou, a Previdência passa no primeiro semestre. É, isso pra mim foi um tiro no pé, é absurdo. Dava, se ele não tivesse tido a vaidade de querer aprovar um projeto próprio e não ter aproveitado o relatório do Temer que estava pronto para o plenário. Ah, mas a gente queria uma reforma diferente. É no plenário você muda tudo. Ele só quis ter a digital dele, a autoria dele para dizer que a reforma saiu dele. Mas a gente poderia ter aprovado nem no primeiro semestre, nos três primeiros meses de mandato, a reforma estava pronta já tinha relator, o relator tinha sido reeleito o deputado Arthur Maia, que inclusive hoje ainda é, é meu colega de bancada foi presidente da Comissão de Constituição de Justiça estava é, pronta para ser votada mas ele quis começar o processo do zero para não botar pra, a cara dele para botar a cara dele, um primeiro erro por vaidade segundo erro, esse por incompetência na semana que vem, terminou a reforma da Previdência aprovou, na semana que vem vou mandar a tributária ele demorou dois anos para mandar um terço de reforma tributária e ainda com aumento de imposto, que é a coisa que ele disse que jamais ia fazer. Ou seja, ele mesmo se descredibilizou. E no, nesse inteirinho, ele falou, ah não, eu vou, daqui a quatro, quem não se lembra, daqui a quatro meses vamos anunciar grandes privatizações. Ah, é, essa foi melhor. Não anunciou nenhuma. Essa foi melhor. <risos>